Olá, nessa aula nós vamos aprender a como utilizar uma estratégia de history no Facebook com um botão com uma chamada de ação que vai mandar a pessoa direto para o mapa do Google para ele saber aonde fica a sua loja e eu vou te mostrar exatamente como que eu estou fazendo essa estratégia e como você pode fazer também. Vamos lá? Então você já na sua página, logado na sua página, na página da sua loja, você vai lá na lateral esquerda e procura aqui ó, estúdio de criação clica lá em estúdio de criação vai abrir essa página aqui abrindo essa página você confirma que você está no facebook porque aqui em cima ó, tem a opção de facebook publicar no facebook e a opção de publicar no instagram nós queremos publicar no facebook lá no facebook você vai aqui em, em criar publicação clique em criar publicação adicionar history. Você vai achar a sua página, se tiver mais de uma, escolhe a página que você quer publicar. E vai ter esse, essa opção aqui, ó, criar um history de foto. Tá? Clica ali. Você vai procurar qual a publicação, que você vai a, a imagem que você vai publicar. Óbvio que você já vai ter separado. Nem no meu caso aqui eu fiz vários histories de uma mesma promoção. Tá? Aqui com produtos dessa mesma loja e eu vou pretendo publicar um instru de cada um deles ó então vamos escolher o primeiro ó liquida 2021 a opção número 1 eu clico nela e clico aqui em abrir clicou em abrir ele vai carregar já e eu já fiz a arte já no formato de 1920 por 1080 né? tá aqui as informações e aqui é a grande sacada para você levar as pessoas para a tua loja, é adicionar um botão. Você clicou em adicionar é botão no canto direito, canto esquerdo, né? Aqui, você vai lá, ele tá aqui a opção ver mais. Você vai colocar a opção como chegar. E quando você coloca a opção como chegar, como a gente já atualizou e lá na aula passada já te mostrei como colocar o endereço da sua loja na sua página, ele já vai te dar automaticamente o endereço através do Google Maps aqui, ó, para pessoa que clicar no botão Como Chegar no seu History. Clique em Compartilhar e pronto, tá feito, ó, tá publicando algo aqui, ó, já apareceu aqui embaixo, adicionado ao seu, ao seu History, já pode o pessoal, o cliente já pode ver o conteúdo. Vamos supor que você não está conseguindo publicar pelo como chegar e o mapa não tá, da sua loja não está funcionando você vai lá criar publicação, adicionar history, desce acha sua loja criar history vamos achar a arte set aqui abrir, vem aqui adicionar botão e ao invés de você colocar lá como chegar você vai deixar em ver mais e ele vai ter o um link aqui né Inserir link no lugar de inserir link, você vai lá no Google. Vamos fazer o processo inteiro, Vou colocar aqui a loja que eu estou procurando, né? Primavera Móveis. você coloca o nome da sua loja, ele vai aparecer aqui já. Óbvio que você já tem que ter configurado é, o endereço lá no Google, no Google Empresa. Você clica aqui em rotas. Ele vai te dar o endereço certinho Copia esse link aqui inteiro que está lá em cima Ctrl C Vai lá no estúdio de criação E coloca aqui Ctrl V Ele vai colar o link inteiro aqui Então quando a pessoa clicar em ver mais Ela vai cair direto aqui em rota Se ela quer colocar o um endereço dela aqui Ela já vai ter certinho qual a rota Que ela tem que fazer para chegar na tua loja Clica lá em compartilhar Publicando algo E pronto aqui ó adicionado ao seu history ok te vejo então na próxima aula vamos lá